Para falarmos sobre a história do Volkswagen 1600 TL são necessárias algumas considerações sobre outros modelos da marca que foram fabricados na Alemanha e no Brasil. A matriz alemã detectou a necessidade de uma segunda linha de veículos para expandir a sua atuação no mercado e apresentou em 1961 no mercado alemão a série Tipo 3. O primeiro modelo de produção dessa nova safra estreou no Salão do Automóvel de Frankfurt de 1961 com o nome de Volkswagen 1500. E suas derivações, estes com duas portas, vieram na sequência como um modelo de carroceria Fastback, um modelo com carroceria Guia e um modelo Station Wagon. Eles tinham a proposta de oferecer mais espaço para passageiros e bagagens e um motor maior com 1.600 cm cúbicos. Somente em meados de 1965, já como modelo 1966, o último integrante da família Tipo 3 foi apresentado ao mercado dos Estados Unidos. Era o Volkswagen 1600 TL, um cupê de duas portas, que com seus irmãos naquele mercado recebeu outro nome, Fastback. Em setembro de 1965, o jornal O Globo, por meio de uma pequena nota, anunciava o lançamento do modelo na Alemanha. As you've never bought a Volkswagen because it wasn't big enough? Okay. Here's a Volkswagen that's big enough. The new VW Fastback Sedan. And in the back, where most cars have their trunks, we have a Os planos da Volkswagen em aumentar sua linha, envolvendo uma estratégia para ampliação da linha no Brasil também, onde ela fabricava nessa época apenas o Volkswagen Sedan e o Volkswagen Kombi, além da sua parceria para a fabricação do Carmanguia, visava a mesma incorporação de novos produtos com a engenharia tradicional da Volkswagen, Maior espaço, facilidade de uso e estilo mais moderno. Em junho de 1969, a revista Auto Esporte trazia uma matéria sobre as novidades que a Volkswagen preparava para apresentar ao mercado nacional e citava a preparação de um novo modelo derivado do Volkswagen 1600 quatro portas, o qual seria um Volkswagen 1600 coupé, duas portas e que viria a ser o nosso Volkswagen 1600 TL. Em maio de 1970, na coluna de Roda em Roda do jornal o Globo, o jornalista Paulo Menezes antecipava as novidades que tinham a previsão de lançamento para alguns meses à frente e comentava sobre o novo cupê da Volkswagen. Todos esses lançamentos eram produtos de investimento por parte da matriz alemã na filial brasileira. A revista Quatro Rodas, de maio de 1970, publicava fotos de um flagrante de testes da engenharia experimental da Volkswagen com um protótipo em fase final de desenvolvimento do Volkswagen 1600 TL, onde suas linhas podiam ser vistas sem nenhuma camuflagem. Em junho de 1970, a revista Auto Esporte trazia em sua coluna a face oculta das fábricas, as primeiras fotos de testes da engenharia experimental da Volkswagen com o protótipo, dando uma descrição quase definitiva das características de estilo e mecânicas do novo modelo, apenas informando erroneamente que o novo modelo teriam os mesmos faróis retangulares dos Volkswagen 1604 portas e Volkswagen Variant. Finalmente, antecipando o lançamento de sua linha 1971 para o dia 3 de agosto de 1970, a Volkswagen apresentou para sua rede de concessionárias três novos modelos. O Volkswagen Sedan 1500, Fuscão, e o Carmanguia TC. Além do novo modelo, o Volkswagen 1600 TL, Turismo Luxo, que popularmente ficou conhecido como TL, com a orientação de que as vendas começassem imediatamente. Nesse mesmo evento, a Volkswagen do Brasil comemorou o um milionésimo veículo fabricado no país. No salão do automóvel de 1970, a Volkswagen apresentou um novo modelo como linha 1971. O tipo 3 nacional foi desenvolvido pelos designers brasileiros Márcio Lima Piancastelli, e o José Vicente Novita Martins, o J, com base no tipo 3 alemão, porém utilizando outra plataforma, a do Volkswagen Variant, e tinha a designação interna na fábrica de modelo 107. O Volkswagen 1600 TL tinha carroceria de duas portas, estilo fastback, separada do chassi com viga central, frente truncada, com capô longo e envolvente, com o logotipo da Volkswagen bem destacado na frente. O conjunto vinha com quatro faróis com uma moldura cromada, visual este que foi a primeira atualização da família Volkswagen 1600, já que o Volkswagen 1600 quatro portas e o Volkswagen Variant haviam surgido pouco antes com faróis simples quadrados, e ficou popularmente conhecida como frente alta. O para-choque era laminado e baixo, tendo batentes também cromados, a placa ficava abaixo do capô e os faróis e os piscas que eram retangulares ficavam nos paralamas. O Volkswagen 1600 TL tinha para-brisa amplo e curvo, bem como o bocal do tanque de combustível lateral na frente com tampa. As caixas de rodas tinham frisos cromados, assim como a base das portas e o vinco elevado, que ia até atrás, e janelas, vidros traseiro e para-brisa também com detalhes cromados. Os retrovisores seguiam o mesmo padrão, tal como as maçanetas. As portas eram pequenas, com quebra-ventos, enquanto as janelas traseiras eram basculantes. O Volkswagen 1600 TL vinha também com três entradas de ar nas colunas C que desciam diretamente para uma pequena tampa do motor na traseira e a vigia traseira era bem inclinada. As lanternas eram pequenas e retangulares, com espaço entre elas para a placa, que tinha duas luzes de iluminação, enquanto a tampa do motor trazia de um lado o emblema Volkswagen 1600, e do outro, o emblema PL. Guarda o carro, Vitor. Pois não, doutor? Ah. Vitor, vamos para a fábrica. Na volta eu quero que você leve o cachorrinho da senhora pentear no Antoine, viu? E, devagar com o TL, Vitor. Vitor, eu quero que você mande lavar o carro, que foi para isso que eu comprei um TL. Pra TL sempre bem bonito. Né? Vitor, agora me conta uma piada. <risos> boa, boa, Joia. É, Vitor, eu preciso estar no clube às sete horas para jogar uma partida de tênis e eu preciso fazer duchas. TL. Sal, o e... carro para a gente fazer bonito. Laminado, o protetor traseiro tinha batentes verticais emborrachados, como na frente, e uma grade inferior que cobria o silencioso transversal do escapamento, cuja saída era no lado direito. Para manter a refrigeração do motor, o Volkswagen 1600 TL tinha três grupos de entrada de ar acima do friso cromado lateral, vinha com porta-malas dianteiro de 267 litros e traseiro de 344 litros, conforme dados da Volkswagen. E as rodas eram de aro 15 polegadas, tinha grandes calotas cromadas e pneus diagonais 165. Internamente, o Volkswagen 1600 TL tinha painel com acabamento em imitação de jacarandá, com a parte central elevada, revestida em material soft, que encobria os difusores de ar segmentados. O painel tinha ao centro o velocímetro clássico da Volkswagen, com iluminação verde, além dos marcadores menores de nível de combustível e relógio analógico, que era acessório, assim como o rádio AM, e botões para os faróis e limpador do para-brisa, bem como cinzeiro tipo gaveta central e acendedor de cigarros. O porta-luvas tinha tampa e o volante era grande, com buzina no estilo meia-lua, com o brasão de armas de São Bernardo do Campo ao centro, cidade onde o carro era produzido. As portas tinham quebra-ventos, maçanetas embutidas e cromados, e, na parte traseira, cinzeiros nos lados. Os bancos eram em vinil e podiam ter quatro cores, areia, castor, preto ou vermelho. O assoalho era mais amplo que o do Volkswagen Sedan, com pedais em disposição igual, assim como a posição da alavanca de câmbio. Na mecânica, segundo o manual do proprietário, o Volkswagen 1600 TL vinha com o motor Volkswagen 1600 arrefecido a ar, de cilindros opostos e construção plana, montado na parte traseira, de 1584 cm cúbicos, com 65 cavalos e 12 kgfm de torque brutos, alimentado por dois carburadores Solex 32 PDSIT de aspiração descendente movido a gasolina e contração tração traseira. Tinha câmbio de quatro marchas e freio a disco na dianteira e tambor na traseira. Vinha com suspensão dianteira com duas barras de torção em forma de feixe e estabilizador. E na traseira, duas barras de torção cilíndricas com barra compensadora, além de amortecedores telescópicos hidráulicos na frente e atrás media 4,22 m de comprimento, 1,58 m de largura, 1,43 m de altura, com 2,40 m de entre-eixos, pesava 865 kg e tinha tanque de combustível de 41 litros. No final de 1970, a Volkswagen ofereceu uma personalização de fábrica com opcionais de fábrica, ela tinha a intenção de evidenciar a sofisticação do novo modelo. As cores metálicas, verde-amazonas, azul Atlas, vermelho e ouro eram tonalidades que denotavam refinamento quando combinados com diferentes tonalidades do revestimento interno. Bancos de couro com os dianteiros reclináveis, forração de carpete de nylon no tipo buclé, revestimento de carpete no porta-malas dianteiro, relógio, acendedor de cigarros e pneus de faixa branca eram outros itens de destaque. Somados a eles, porta-pacotes para o porta-malas traseiro e console central com rádio e conta eram as novidades para o Volkswagen 1600 TL. Em março de 1971, a revista AutoSport publicou uma matéria na qual elegia o Volkswagen 1.600 TL o carro do ano de 1970. Também em março de 1971, a revista Quatro Rodas, em sua edição de março, publicou uma matéria sobre um teste realizado por Colin Chapman, então diretor da Lotus, e o piloto Emerson Fittipaldi com seis carros nacionais no autódromo de Interlagos. Dentre eles, um Volkswagen 1.600 TL. Os freios e a estabilidade foram os destaques. Nesse mesmo março de 1971, aconteceu no pavilhão da Bienal de Ibirapuera a exposição da indústria alemã, apresentando o que havia de mais moderno na produção industrial alemã, desde equipamentos eletrônicos a grandes máquinas passando por brinquedos, roupas e automóveis. Uma das novidades apresentadas pela Volkswagen foi o Volkswagen 1600 TL 4 portas, que trazia, além das duas portas a mais, uma frente completamente nova somada a outros detalhes. O facelift foi feito pela equipe de Márcio Piancastelli, José Novita Martins, o J, e Jorge Oba. Após diversas propostas de forma, se chegou ao consenso da versão final que foi levada à produção através da engenharia, planejamento e meios de fabricação. Em julho de 1971, foi apresentada a linha 1972 do Volkswagen 1600 TL. As principais mudanças foram na frente, que passou a ter um desenho mais baixo, por isso ficou popularmente conhecida como frente-baixa, com os quatro faróis dentro de uma moldura cinza. O capô ganhou um novo desenho, aumentando o tamanho do carro, que passou a ter 4,31m de comprimento. O emblema da marca passou para o painel frontal, ladeado por frisos cromados, o que garantiu uma melhor aerodinâmica. O para-choque continuou laminado, mas agora mais envolvente e com piscas integrados. Os batentes verticais ficaram maiores e ampliaram a proteção emborrachada, que agora se estendia até o frontal da lâmina. Outra novidade foi o lançamento da versão 4 portas, conhecida internamente na fábrica como modelo 109, que teve a porta dianteira diminuída, para que a carroceria pudesse agregar a porta traseira, que tinha uma terceira janela fixa, além de uma vigia lateral próxima da coluna C. As maçanetas do Volkswagen TL duas portas e do Volkswagen Variant eram diferentes das do Volkswagen 1600 TL de quatro portas, as quais eram mais modernas, baseadas nos modelos alemães. Somente em 1973 essa peça foi padronizada para toda a família. Outra modificação ocorreu nas aletas laterais de refrigeração do motor. O Volkswagen 1600 TL duas portas e o Volkswagen Variant tinham aletas iguais, sendo três conjuntos espaçados entre si, e o Volkswagen 1600 TL quatro portas vinha com as aletas contínuas sem os espaçamentos. A Volkswagen do Brasil, em parceria com a matriz alemã, vislumbrou que o Volkswagen 1600 TL, principalmente a versão de quatro portas, teria uma boa aceitação no mercado externo, principalmente nos países do Oriente Médio, Norte da África e da América do Sul. Sete carros e um destino A história de sete heróis intrépidos que não conhecem o medo Busca 1300 Carmanguia 1600 Buscão Carmanguia TC 1600 TL Volkswagen, 1600 TL, quatro portas, vocês os verão enfrentando todos os caminhos com absoluto conforto e economia, sete carros e um destino, o seu destino, não perca. O Volkswagen 1600TL foi utilizado para diversas aplicações, principalmente como táxi e frotas de repartições públicas, com destaque nas forças policiais, para as quais recebeu uma série de adaptações. Logo depois do seu lançamento, em meados de 1972, a Polícia Militar do antigo estado da Guanabara comprou 15 Volkswagen 1600 TL quatro portas, especialmente adaptados para o patrulhamento da cidade para o transporte de presos. Em setembro de 1972, a Volkswagen lançou uma série especial do Volkswagen 1600 TL duas portas, chamada pela Volkswagen de TL personalizado, mantendo o mesmo preço da versão normal. Esta série limitada tinha o um intuito de promover a venda do Volkswagen 1600 TL, principalmente junto ao público jovem. Como atrativos, a série personalizado vinha com calotas esportivas, os famosos copinhos, pintados de cinza-prata, como no recém-lançado esportivo Volkswagen SP2, acendedor de cigarros, relógio, buzina dupla, espelho retrovisor anti-ofuscante, volante esportivo Wall faixas esportivas no capô dianteiro, tampa traseira e nas laterais e uma nova cor exclusiva chamada Verde Hippie. Depois foram fabricados Volkswagen TL personalizados de outras cores, como por exemplo branco. Em novembro de 1972, a Volkswagen apresentou a linha 1973 do Volkswagen 1600 TL. A linha recebeu uma opção mais barata, tanto para o Volkswagen 1600TL duas portas, como para o de quatro portas, chamada de Opção 1, que posteriormente foi chamada de Standard, com acabamento mais simples e despojado, principalmente sem os frisos cromados. O restante da linha, mais completa, era chamada de Opção 2. Toda a linha recebeu novas e maiores lanternas traseiras novo sistema de exaustão da cabine com a introdução de quatro aberturas para a saída de ar na coluna traseira, o painel deixou de ter o um revestimento de imitação de jacarandá, passando a ser forrado com plástico preto, e um novo revestimento interno para as portas completou as modificações. Em outubro de 1973, a Volkswagen apresentou a linha para 1974. No interior, o revestimento dos bancos passou a utilizar curva em liso, com faixas centrais listradas, conhecidas como cordonê, e o volante passou a ser do tipo chamado popularmente de bumerangue, além do pisca-alerta, requisito legal para os veículos desse ano, e acelerador de duplo estágio, que favorecia a economia de combustível. Externamente perdeu as calotas cromadas, passando a utilizar as calotas estilo copinhos, centrais na cor cinza, tal como era na série limitada personalizado. Em novembro de 1974, foi apresentada a linha 1975 do Volkswagen 1600 TL. O modelo teve como novidade um novo painel de instrumentos, conferindo uma aparência mais moderna. Esta foi a última grande modificação antes de ser descontinuado. Em meados de 1975, a Volkswagen conseguiu incrementar a exportação do Volkswagen 1600 TL quatro portas para países do Oriente Médio, inclusive Israel, onde foi chamado de Volkswagen Brasília o Chile também foi um destino importante para o Volkswagen 1600 TL quatro portas. Após cerca de 90 mil unidades produzidas, oficialmente, em agosto de 1975, foi encerrada a produção do Volkswagen 1600 TL de duas portas e em dezembro do mesmo ano, foi encerrada a produção do Volkswagen 1600 de quatro portas que permaneceu alguns meses a mais em linha de produção para atender a contratos de exportação. O Volkswagen 1600 TL, no decorrer de sua história, também participou de diversas provas em competições no asfalto e na terra, além de participar do primeiro Rally da Integração Nacional. Ainda hoje, o Volkswagen 1600 TL é cultuado por diversos fãs do modelo, que desfilam desde unidades que mantêm as características originais, passando pelos diversos modelos modificados e até preparados. Aqui finaliza a história do Volkswagen 1600 TL. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!